No Mãos à Obra desta semana, o que nós vamos criar é uma divisória de zonas, mas uma divisória que deixa entrar a luz, já te explico. O que eu quero fazer, Carlos, é isto que está aqui. Muito bom. Estás a ver? Sim. Mas para fazermos isso, o que é que eu tive que fazer? Tive que ir à Leroy Merlin e trazer o material, não é? <risos> Ou seja, trouxe dois barrotes, Sim. um que vai ser colocado embaixo no chão e outro no teto. Sim. Trouxe, que tens que cortar à medida. Trouxe argolas de metal, que também vão ser colocadas, depois com um espaçamento entre okay. elas. E o que é que nós vamos passar a meio? Corda. Vamos passar corda, exatamente. Aqui está. Passamos a corda, depois colocamos aqui um aramezinho branquinho para dar o detalhe decorativo. E basicamente já está. Mais fácil do que isto, não há. Não, não, há. não há, exato. Não, de facto, o trabalho é muito fácil de se fazer. Só precisamos é saber que os barrotes não vêm à medida e vamos ter que cortar. Qual é a medida? A medida é um metro e oito. Então é o primeiro passo. Então, mãos à obra. Vamos a isso. <risos> Vocês que vêm, o querido e o mãos à obra já sabem que após um corte existe farpas, é necessário lixar para dar um bom acabamento. Bom, já temos o barrado pronto e agora vamos aplicar as argolas. Tens aqui de dizer qual é o espaço que tu queres: 15 cm em cada uma delas. Entre elas? Exatamente, então pronto, morres está no sítio. Perfeito. O que é que nós vamos fazer? A parafusar. Nós vamos usar este parafuso pequeno. Isto porquê? Porque tu, nesta, nesta divisória, a estrutura não é para fazer força nenhuma. É nenhuma. É mais decorativa, sim. Por isso mesmo. O parafuso é pequeno, a madeira é grossa. O que é que nós fazemos? Aplicamos diretamente. Isso, Exato. Sem problema. Para fixar este borroto ao chão, é necessário fazer um furo, dois furos aliás, um na madeira com uma broca de madeira e outra com uma torna ao chão, isto para ficar preso ao chão para ficar preso ao teto. Um truque para não se ver os parafusos de fixação ao chão, o que é que eu faço? Rodo esta argola, faço no meio e quando o tapar não se vê parafuso nenhum. Música pararam deixei o parafuso um bocadinho comprido para acertar exatamente no centro da bucha. E agora é só parafusar Agora vão ver o pormenor do parafuso tapado. Ótimo. E agora vamos à melhor parte, que é a parte onde se coloca a corda mas atenção, há aqui um detalhe Carlinhos, vamos aqui a um detalhe decorativo para esta corda, que vai fazer a diferença totalmente aqui no ambiente é para ver para querer portanto, passas a corda como então já deves calcular Sim. finalizas mais ou menos por aí, mais coisa menos coisa okay. e depois pegas aqui neste aramezinho, atenção, branquinho para se encontrar aqui com o ambiente e dás aqui um toquezinho tirar a mãozinha, <risos> estás a ver? Vas enrolando, enrolando, enrolando, mais ou menos por aqui, estás a ver? Para dar aquele toquezinho, bem feitinho, isto é só para mostrar lá em casa, bem feitinho <risos> e depois faz <dás> um cortezinho. <risos> ótimo, ótimo. <risos>